É tranquilo, você vai entrar no site tse.jus.br, no menu eleitor e eleições, você vai vir aqui em certidões, depois em certidões você virá em quitação eleitoral e vai digitar todos os seus dados nessa tela. Aí depois que você tiver preenchido todos os seus dados, marcado não sou um robô, Clica em emitir e aparecerá a sua certidão de quitação eleitoral. Observe aqui se está quite ou não quite. Se você não souber o motivo por que a sua quitação saiu como não quite, entre em contato com o cartório eleitoral para regularizar qualquer pendência. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.